Olá meus amigos e minhas amigas, essa aqui gente é uma roça de milho, eu estou aqui no agreste pernambucano, estou aqui com a coifa, uma ferramenta de roçar, também de cortar capim, estou aqui com a escova de dente e um creme dental na minha mão e hoje eu vou mostrar uma fórmula que os mais antigos usavam para escovar os dentes, os mais antigos como não tinha acesso a grandes supermercados, ou seja, era um pouco mais difícil Pois então, eles iam nos pés de juazeiro, tiravam uma casca, um pedacinho de casca, deixavam deixava secando no sol. Após secar, ele batia no pilão, pisava bem pisadinho, fazia o um pozinho e todas as vezes que escovava escovar o dente, colocava um pouquinho desse pó na escova e fazia a sua escovação. Então, sabemos que o correto é, é esperar secar. Vamos até um pé de juazeiro, vamos tirar a raspa do juazeiro e vamos ver se isso funciona mesmo. Vamos lá com a gente? Sai muito capim, gente. Sempre com a, o corte pra lá, ó. ó. Ó. Ó só. Sempre assim, ó. É assim que se roça, ó. Porque a ferramenta... Lembrando, gente. Pra se roçar capim, tem que estar tá com calça, né? E com bota. Eu tô aqui sem isso, mas eu tô só fazendo uma simulação, que eu não vou roçar capim, não. Olha que milho bonito. Esse milho aqui, ó. Se chover bastante ele vai dar espiguinha, se ele tiver desse tamanho aqui ó, e não chover bastante, ele se perde. Tem várias lavouras aqui que perdeu, porque estava muitos dias sem chover, graças a Deus eu cheguei aqui, começou a chover e eu pude participar dessa maravilha, que é o Nordeste, aqui é a Grécia é Pernambucana, mas faz parte do Nordeste, como chove gente, é uma alegria, vamos lá, estou um pouco rouco, porque... Fiz muito vídeo ontem, tanto para esse canal como para o canal Zé Maria Lima e a voz já estava tá um pouco castigada, mas vamos lá. É só chegou aqui, ó, aqui a porteirinha assim, ó, é de arame, ó, uma, umas madeirinhas amarradinha bonitinha você chegou aqui, ó, passou aqui, aqui embaixo tem outro arame igual esse, para enroscar, você passou aqui, o meu câmera vai passar e nós vamos fechar novamente, isso aqui é modo os, os animais não passar de uma fazendinha para outra. É só vir aqui e enrosquear aqui, ó. Fazer força e a, passou. Aqui é para carro. Ó, mesmo sistema. Então vamos ver se a gente achou ali um juazeiro e vamos que vamos. Olha só, gente. Chegamos aqui no juazeiro e tem um sonhinhozinho aqui, ó. Primeiro mesmo vai ver se tá aqui, ó. Tem um sonhozinho ali, ó. Dá para pegar Dá, dá, dá para pegar ou não? Vamos pegar ele agora, velho. Olha o sonhozinho ali. Tem uns quatro ou cinco aqui, ó. É saúim, né? É saúim, né? Saguinho, chama ele? Saguinha, saguinha. Um, ó, esse, olha a tá, carinha esse, dele, hein? Estão o joar, é? Será? Com é comendo joar. Ele tem mais lá, lá em cima. Quatro, aqui, olha lá, olha lá. Ele tá aqui. Vem daqui, mano. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, pega, pega melhor, olha, ó. ó. Ó, tem um, dois. Aqui. Ali, olha, tem mais um, ó. Puxou o zoom bem, bem, bem pertinho, é porque quando puxa o zoom, a qualidade pra cima. Olha oh, ele, é ele aí, olha ele aqui. Olha oh, ele vem, você fala assim, ó. Oh. Aqui é o jeito, eu falo assim, ó. Aqui, ó, oh. com a mão aqui, ó. Oh. Olha ele ali, olha ele lá, olha ele lá. Ele lá. Ele. Ele. Aqui, Mandel, aqui, ó. Oh. Aqui, ó. Oh. Ó, oh, gente, eu faço assim aqui, ó. Oh. Pra mim aqui, Mandel. aqui, ó. Oh. Eu faço assim, ó, ó. Ele respindo aí, olha, ó. Onde ela tá aqui, ele Vem bem pertinho aqui, ó. É que ele não dá para descer mais porque as galhas é altas, né? Se você tiver banana, ele vem buscar na mão, pai. É, né? Ó, então ele vem o mais próximo possível, aí, ó. ó. Olha só, gente. Então eu vou chegar, eu não vou cortar o pé de juazeiro Eu vou raspar aqui, ó. Vou raspar aqui a casca maior. A mais grossa. Agora eu vou raspar uma fininha aqui, ó. Olha só aqui, eu raspei aqui, ó. Agora nós vamos para um lugar mais reservado, que aqui nós estamos na beira da estrada, não é muito legal, a gente fica aqui sozinho, porque tá um pouco longe de casa. Mas vamos levar a rapa do joar. Vamos lá. Veja bem aqui, ó. Esse joar aqui, ó. Quando tá bem madurinho, ele dá até para você degustar. Ele é docinho, ó. Dentro ele tem esse calocinho aqui, ó. Esse está tá maduro, hein? Está maduro. Então você vem aqui, ó. Impreso, ó. É tem tá um gostinho legal. É bom. Olha só, gente. Aqui nós temos um, um, um pé de joar com os frutos maiores. E... O um rapaz aqui falou que a queda do juar, se você passar aqui no, no sertão, no nordeste, ver um juazeiro bem carregado, é sinal que vai chover, porque a queda do juar é mais na chuva. Ele, é uma ciência, gente, que eles, depois da chuva, aí, ó, aqui cai aqui, ó, e realmente choveu esses dias, caiu bastante. Olha só, então isso aqui, gente, quando a gente era criança, a gente comia muito juá. Aqui ó, olha só, é só vir aqui, limpinho aqui, ó, é só e é só, é só, é só estou daqui aí ó. Olha só aí, ó. Aí, é uma, com... Parece pitomba, né? É, olha só, comia muito joá. Então assim, essas coisinhas que para muitos não tem valor, para a gente nordestino, quando a gente chegar no pé de joá maduro, lógico, não é, não serve como alimento, mas a gente se divertia. Agora, vamos lá. Lembrando, a, a rapinha do joar... Tem que ser só amarelinha, o entrecasca. casca. Essa parte aqui de fora não serve, viu? Só a parte de dentro. Então vamos lá. Olha só, gente. Mas olha rápido. Aqui é um canário amarelo ali, ó. Vou devagarinho, ver se eu pego eles aí, ó. Olha, olha rápido aí, ó. Tem dois ali, ó. Viu, ó? Dois canários, ó. Canário da terra, ó. Olha que lindo, bem amarelinho, ó. Tem um amarelinho e o outro é um pouco mais pardo no chão, olha, olha que lindo aí. Tá um po... olha ó. Olha que lindo, gente. Vou aqui por trás, para ele não... Mansinho, mansinho, ó. Olha só aqui, ó. Que maravilha, ó. Olha aí, ó. o gente. É, o fêmeo macho, olha aí. Olha que lindo aí, ó. Na estrada aí, ó. Ali... E ali, gente, é um piscinho aí, ó. Olha, lá na estaca lá. Voou também. Olha só, gente. Fica pulando aí, ó. Olha que legal. Ele pula em cima da estaca, ele viu nós, então foi pro mato ali, ó. Fica pulando aí, ó. Cantando e pulando. Isso aí só, é só no inverno. Tá chovendo, gente? Só no inverno. Ele não canta no verão, só no inverno aí, ó. E também não aparece no verão. Não, né? Não, ele some. Olha que lindo, gente. Pois então, minha gente, então agora vamos fazer aqui o teste. Estou aqui com um pouco, trouxe um pouquinho de água. Aí eu vou pegar pôr aqui na escova, aqui, ó. Um pouquinho aqui, ó. Na escova. E vou escovar, escovar aqui meus dentes aí, ó. Ele é um pouquinho amargo, mas ele é antissépico. Isso aí, gente, é comprovado. Já, já vi até creme dental feito do joá. Eu não sei se não existe, mas um tempo atrás tinha. Então eu vou. É um, um jeito meio primitivo, mas é totalmente higiênico, sabe? a gente tirou a, a casca do joá, não foi do chão, então bacana. Então vamos aqui para ver se faz espuma. Tá fazendo? Tá fazendo. Eu não sei se o meu jeito de escovar tá correto, porque eu tô indo rápido, mas é assim, ó. Ó, aqui no chão, aqui, ó. viu? Ah. Ah. Maravilha, né? Então é assim, gente, comprovei para vocês aqui, ó. E não usei tudo, não. Foi, foi, foi só um, um pouquinho. Comprovei que é um método bem primitivo, né? Da caça do, do juá, mas que é eficiente. Para não ficar falando nas minhas palavras, pesquise aí a rapa do juá. Que você vai que você vai encontrar. Então, gente, um forte abraço. E até o próximo vídeo. Fui!